Trava de negócio. Papel e caneta agora. Vamos lá. Escrevam agora. Agora no papel. O que está travando o teu negócio? Vamos em exemplos que podem estar tá travando o nosso negócio. Espaço. Anúncio. Integração. É. Venda mesmo, né, tipo assim, pô, venda, cara, venda, tô travado porque eu não vendo, né, a gente falou com o Rubenzão lá, né, ele falou, pô, olha, eu quero vender mais, cara, eu preciso vender, não sei porque eu não vendo. O pessoal também é a Misa pessoal que já veio até pra mentoria agora, mesmo problema, algumas coisas muito bem feitas, mas tipo, cara, trava, venda, beleza, eu não vendo. Outra coisa que pode estar me travando o tempo, aqui é prioridade, né, mas a gente vai falar disso... É, sei lá, eu, né? Eu tô me travando. Eu tô travando o meu negócio, eu tô travando a minha empresa. Ou, sei lá, o Jair. Nem sei se tem Jair aí, gente, se tiver, desculpa, mas... Se o Jair foi teu colaborador, você vai escrever eu, tá? Quem decide o que teu colaborador vai fazer é você, e quem decide se manda embora ele ou não, é você também. Não terceirizem a culpa. Empreender é assumir risco. É assumir a culpa. Ó, anúncio está ali, gestão de estoque, vamos lá, então estoque. É, integração com ideias, processo, ó, processo. Funcionário, né? Time, ou falta de time. Produto. Ó, Ju, fornecedor. Você vê como a dor, às vezes, muda, né? A dor, às vezes, muda. Respondo à próxima pergunta. Primeiro de tudo, por quê? Escolha um... Primeiro, a gente tem que tentar elencar o principal problema, né? Ah, eu tenho... Meu problema é... Meu problema é integração e falta de tempo. Pera aí, então por quê? Porque eu não tô tendo tempo para fazer a integração. Então, o teu problema é tempo. Depois é a integração. Porque uma coisa de cada vez, se você nem tá fazendo a integração, ela não é um problema. Você não tá fazendo? Entendeu? Agora, não fazer a integração é um problema. Ah, e é por quê? De quê? Tempo. Aí a gente volta aqui. Por quê que o que você elencou... Por quê? Escreve. Porque às vezes a gente fala assim, ah, o que tá me travando é a integração. Aí eu vou te perguntar, por quê? Qual que é a teu, teu principal trava dentro da integração? Aí você vai me falar, tudo tudo é muita coisa tudo é muito ah o meu problema é espaço espaço por quê quanto que você precisaria ter de espaço o que está que faltando espaço está faltando espaço para você fazer a expedição está faltando espaço para você fazer a separação está faltando espaço para quê anúncio o que do anúncio galera que pôs anúncio aí tempo para anunciar facilidade para anunciar fazer mais anúncios por quê? Por que, que o anúncio está te travando? Venda. Por que que você... Por que que você duas, duas coisas na venda, tá? Por que que você acha que você não está tendo venda constante? Primeiro ponto. Se, e pode ser achismo, tá bom? Eu realmente estou, estou trabalhando no mundo do achismo agora contigo. E o segundo ponto é você pensar... É, tipo, um dos motivos pode ser, ah, eu tenho pouco anúncio. Aí você volta que o teu problema não é venda, o teu problema é anúncio para poder vender mais. Pode ser um caminho? Vamos lá, eu vou dar exemplos depois, mas eu quero que vocês escrevam. Tempo, tempo é tempo, né? tempo é prioridade. Tempo é prioridade. Eu queria ter feito um monte de coisa à tarde, eu dei prioridade, a gente estava eu, a Luana e o Fábio, alinhando umas coisas de, de atendimento, alinhando umas coisas tipo da, das redes sociais, aliando um monte de coisa, eu fiquei, né? não, não tinha compromisso à tarde, a gente ficou das duas até as 6h35 agora, alinhando isso. Não terminamos, mas eu dei prioridade para isso no meu dia. Você, por que, que você é o problema? Por que que estoque é um problema? Aí você vai ter dois pontos. Né? O estoque é uma parada bem interessante. Ele pode ser problema por dois pontos. Ele pode ser um problema por falta de estoque no fornecedor, ou pode ser um problema de falta de grana, né? Ali, eu sei o que vende bem, eu tenho o que vende bem, mas eu não tenho estoque no fornecedor para poder comprar. Ou eu não tenho grana. Vocês conseguem concordar comigo que as soluções são diferentes aqui? Podem ser totalmente diferentes. A gente vai falar disso. Time. Por que você não tem time hoje? Processo. Por que, que você não tem processo? O que, que não ter processo está te causando? Onde você está sentindo falta de processo? Tá? Produto. Por que está que faltando produto? Por que, que ele é um problema? Eu já ouvi um cara falando que tava com falta de produto, por exemplo, que ele falou que ele não achava nenhum produto que desse 3 mil de margem pra ele. Porque ele tinha origem do AliExpress, né? Eu falei, cara, mude de tuas origens. Tua origem mudou. Entendeu?